Good boys go hard away, hard away. Fala, Fala galera, galera. Ah. Pra comemorar o dia dos namorados, a gente vai fazer um desafio que chama Eu Duvido. Eu vou duvidar ela de uma coisa e ela vai duvidar eu, <risos> <risos> né? Duvidar eu. Um dos dois vai falar, eu duvido pro outro, e o outro vai ter que fazer o que o outro duvidar. Joaquim, pô! Não, não, é três vezes, eu me chama três, três vezes, me chama três vezes, pô! Não, vai de novo! Joaquim, pô! Ah, é três vezes? Eu foi três, dois a um. Tá bom! Sou muito bom no pô! O primeiro eu duvido... O que, que ela vai duvidar? Você tá todo maromba assim, né? Todo fitness. Ah, não vem, não. <risos> eu vou duvidar você a tomar um shake saudável que eu vou preparar pra você. Puta que eu pariu, <risos> Vamos começar o shake fitness do Sujeito. Não sei se vocês sabem, mas ele não gosta de nada de verdura, legumes, nem nada. Tem que vou... tomar tudo que eu fizer. Eu tenho que colocar não vai. Tá bom assim. <risos> <risos> Alface. Um pouquinho de brócolis. Isso aqui é, é praticamente um detox. Tô colocando alguma coisinha que você gosta, amor. Tantioia. Que legal. Que cebola? Cebola é saudável, você não acha? É, pega o um balde lá pra mim. Tá Com a casca e tudo mesmo? Fazer o quê? Já tá na bosta? Vai. Tá bom, tá bom, ó. Oh, vai desarrumar. Não, já vai tomar só o copo. Toma. Meu Deus, saindo vomitando meus rins aqui. Tá gostoso, amor? Toma! É. Vai, toma! Toma tudo, vai! Goa, dona! Meu Deus, Fernando! Fiz esse detoque no... Ó, oh, terceira tentativa, dá uma colada pelo menos na né? Por favor. Assim não dá. Se eu der uma sério, eu vou comentar até ninguém aqui, se eu der. <risos> Sério? Dragou a pelo menos, vai? Ele não aguenta tomar nada, gente, é isso! Meu Deus do céu! Ó, oh, gente, palhaçada isso. Olha só quanto que a gente tomou só. Quase nada, quase nada já precisa esse carcel todo. Ai. Já vomitou. Então já tá bom, né? Ah, tá bom. Já que ela fez eu tomar esse shake maravilhoso, eu vou dar o um troco, né? Vou fazer ela também tomar um shake, só que o meu com proteína de verdade. Ai. Vou fazer um shake proteico pra ela. Vou ser muito mais bonzinho com ela. Olha o vinho, gostosinho pra ela tomar. vai. Isso é. aí, Sertana. Isso né? é seu bebê. Só que não! Eu sabia que. Ela, ela ia... adora esse ingrediente. Ah não, amor, isso daí é. Você não, não vai colocar tudo não, né? É, tá tudo. Não, você tudo vai... não. Ela ah. tá. não vai gastar, eu não vou tomar vou tudo. Gastar, você vai ter que tomar. Um <risos> óleo ainda. Não, amor, não. Você é louco, eu vou digo, Você tá entendendo? Olha. Eita, que vai ficar uma delícia. Nossa, que presente já do namorado, né, Fernanda? Muito obrigada. Meu, não dá, velho. Vou tudinho. Tudinho nada. Eu, tô, eu vou beber a quantidade que você bebeu. Até não, aqui, ó. Até aqui, você ó. Você vai beber tudinho. Então, legal. A não. brincadeira é essa, você tem que duvidar. Não, eu duvido aí você também tomar não, tudo que Não, mas eu. vou vou vomitar também. Então vai. Vou até fazer, aqui, ó. Vou vomitar, ó. Não, você cuspiu o bagulho. Você cuspiu. Ó, vai que não é mentiroso. Não dá. Não, você é cuspiu. Marciane, você é. Olha o meu olho. Ah, olha o meu olho, nada. Né? Para de desmitir, vai. Bebe o bagulho. Você tá cuspindo, meu. mano. Você tá cuspindo o é. bagulho, véi. Sem condições, engolir. Tem pedaço de... Mas de, tem que engolir. De, de sardinha. Tem que engolir. Eu engolir, você tem que engolir também. Você tá cuspindo, você bota na boca e gosta. O Aí meu, é fácil desse O jeito. meu estômago tá rejeitando Ah, você nem tá bebendo, tá rejeitando? Ó, vou tentar tomar Tá, tem que engolir Vai, um, dois, três. E... É a última É, mas tem que engolir É a última Mas tem que engolir e tem que dar uma gulada legal Vai, na guladona. boladona Não dá, eu vou vai, vomitar bola, Mas é pra vomitar mesmo Goladona, vai, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe, bebe Ah, goladinha de merda Ah já fala aqui o terceiro, né? Deixa eu me recompor. Deixa eu recompor. <risos> <Bom, pô. risos> Ó, já levi aqui. Eu duvido hum. você deixar eu fazer o que eu quiser com essa caixa. Então fale com essa caixa que você quiser. <risos> tá duvidado. Então eu tira Dá a caixa. Tira a touca. Que a caixa você falou que vai fazer o que você quiser. <risos> Não, cara a touca, tira a touca. Eu vou fazer catouca? a palhaça. É, com a toca. Nossa, eu nem pedi meu cabelo. Ah. Pra que você vai usar esse negócio aí, meu? É muita coisa, hein? Ó, oh, você só vai poder se ver só no final, tá? Tá bom. Eu vou fazer uma coisa bem rápida, essa, tipo assim, coisa pro dia a dia, gente. Não, mãe. <risos> tá fazendo uma palhaçada, né? Como estão percebendo já. Não, vai ficar maravilhoso. Mãe, que é pra você ficar bonita no Dia dos namorados. Fala assim... Tá mentira, né? Tá, tá mentira. <risos> É <risos> <risos> é, <risos> Vai falar meu olho aí, meu filho da puta! Vai ser uma bruxa, mano. <risos> tá lindo, amor. Agora a gente pode sair pra pedir as namoradas. Uma coisa que ela adora, gente. Eu vou desafiá-la agora. Eu desafio ela agora a ficar 15 segundos debaixo da água gelada. Deixa eu ver. Brincadeira de novo. De novo, hein? tá <risos> <De novo, hein? risos> <De novo, hein? risos> não? Não, não isso. 15 segundos baixo da tá água gelada. Meu, toda vez é isso, Fernando. Toda vez tem que tomar banho gelado. É porque como você adora, né? Meu, tá menos 10 graus. <risos> Vai. Não, é sério. Abre. Vai. A gente não pode ligar o cliente. Abre logo. <risos> Por estar gelada de verdade. Vamos deixar o quente, a gente de ter gelado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dez, 15. quinze. Tá na <risos> se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Aqui vai aparecer o link pra vocês se inscreverem. É só clicar aqui. Aqui, ou aqui. Ou, aqui, aqui. ou em algum lugar do, do vídeo. Aí vocês clicam, vão pra página inicial e já aperta inscrever-se já pra não perder nenhum vídeo. E aí se inscrevam nas redes sociais aí também, que vai estar os links aí também. Tudo casinho me lasquei. Bom, um beijo. <risos> e até o próximo vídeo! Tchau! Okay, <laughs> <laughs>